um projeto do PET Biologia, né, que se realizou pela primeira vez em 2016. E nós vamos conversar hoje aqui com o coordenador do projeto, o Márcio Borges Martins, que é professor adjunto do Departamento de Zoologia da URCS, um dos responsáveis pelo Laboratório de Herpetologia desse departamento, no Instituto de Biosciências, ligado ao PET Biologia, e vai conversar com a gente sobre o Conhecendo Unidades de Conservação, né, esse projeto que teve e recebeu premiação no ano passado no Salão de Extensão Uh, Márcio, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do Cook, como é que foi, a, como é que surgiu essa ideia, a partir do que, que vocês viram essa necessidade de criar essa atividade. Boa tarde. Boa tarde, Vicente. Obrigado pelo convite. É, o o, o CUC foi um, um projeto que dentro do, do, do PET Biologia, do nosso, nosso programa de educação tutorial, ele, o, o PET já vinha trabalhando com unidades de conservação, que são parte fundamental né, das estratégias de conservação da biodiversidade. E a gente tem um projeto um pouquinho diferente, que é um dos problemas das nossas unidades de conservação, é a questão fundiária. A gente tem muitas unidades de conservação que ainda não tem toda a sua questão fundiária resolvida. Nós temos unidades de conservação que é, não tiveram o desapropriamento é, definitivo das áreas. Isso é, um, isso é um problema. O PET começou a trabalhar com isso. E se envolveu bastante, é, porque era uma questão importante para os alunos entenderem e eles queriam também produzir alguma coisa para fora da universidade. Mas nesse processo eles se deram em conta que tinha um problema grande é, de conhecimento sobre o que, que são unidades de conservação. É, isso, obviamente, tanto fora da, da academia eles estavam percebendo, né, nessa saída da universidade, mas mesmo dentro, eles perceberam que no, no, no curso de ciências biológicas, eles sentiram que eles não tinham toda a informação que eles gostariam de ter. E isso surgiu, então, por essa percepção dos, dos, dos alunos do, do PET Biologia, da importância de criar essa, essas ferramentas, mais de uma atitude, né, mais de uma ação, para explicar para a sociedade e para eles também aprenderem, que é uma, é uma das funções do, do PET, né, de se envolver, o que são unidades de conservação. Foi daí que surgiu esse, esse projeto. A gente está falando para a sociedade, então vamos explicar para a sociedade o que são as unidades de conservação, se nós temos esse, esse, esse problema de conhecimento, inclusive dentro do próprio curso, vamos explicar para a sociedade que é um tema realmente complexo, né Marcos? É, existem vários tipos de unidades de conservação, elas são parte das nossas é, políticas de manutenção da biodiversidade, né, desde, indo desde preocupação com espécies ameaçadas até ecossistemas completos. Elas são, a, a ideia das unidades de conservação é... Proteger em maior ou menor grau, né? permitindo maior ou menor uso, é, porções consideráveis do nosso território, dos nossos biomas, para manter a nossa biodiversidade. Existem vários tipos, então, dentro, né? que são regulados pelos nossos sistemas de unidade de conservação, sistemas, é, a gente tem sistemas estaduais, sistemas é, federais, e que estabelecem é, regras para a criação, para o uso dessas unidades de conservação. Então, a gente tem. Para simplificar, assim, falar, a gente tem desde uh, algumas que são de uso sustentável, onde, por exemplo, uh, as APAS, onde o, o existe um regramento do, do território, mas as pessoas continuam tendo a sua propriedade, não precisam sair de lá, uh, continuam sendo produtivo, até algumas muito fechadas, né? como os parques, onde se restringe basicamente a visitação, a pesquisa, e onde a população verdade, não pode ter mais propriedade dentro, então o Estado é obrigado a comprar essas terras desapropriadas, então varia, mas o objetivo é ajudar a gente a preservar a biodiversidade. Essa questão é muito complexa porque pega questões de, enfim, sustentabilidade, meio ambiente, mas também capitalismo, produção e até moradia, né? Uh, como é que os alunos se deparam com essa com, com essa complexidade desse tema? Porque ele é um tema realmente que, que, que incita uh, paixões e, enfim, e, e antagonismos, né, Marcos? Claro. Uma das coisas importantes, por exemplo, acho que diferentes é, abordagens vai ser, mas para o nosso curso de Ciências Biológicas ele é bem importante porque, é, obviamente, nosso aluno sai com uma formação muito boa, entendendo o que é a biodiversidade, é, é o problema da sua conservação, mas a unidade de conservação, como tu falou, ela lida com, por exemplo, é, restringir o uso das pessoas sobre, o, sobre a terra e, e isso gera hum, conflitos. Então, justamente, um, um dos objetivos é para eles foi muito importante conhecer esses problemas e um dos objetivos do KU, que é, é levar informações para a sociedade para que ela compreenda o porquê dessas restrições de uso, por que elas são necessárias em alguns momentos. Né? A gente está num, num momento de, onde a gente nunca alterou tão drasticamente o nosso um ambiente da Terra. E a gente precisa de várias, alternativas, várias ações diferentes, diferentes níveis para manter é, os nossos ambientes naturais. E uma dessas dessas ações necessárias é preservar com menos impacto, menos alteração alguns dos ambientes. As unidades de conservação são para isso. E elas são para o bem de, de todos, na verdade, mas obviamente isso gera, isso gera um controle sobre o uso que acaba gerando. Então, o, o, o projeto, por exemplo, né, o CUC, esse, esse prêmio que ele ganhou foi para um dos projetos, uma das, das ações que foi divulgar uma unidade de conservação muito importante que a gente tem no litoral do Rio Grande do Sul que é o Parque Estadual de Itapeva e que a sociedade conhece pouco. Inclusive, talvez por conhecer pouco, às vezes tem alguma pressão para que ela deixe de ser um parque, ela tem um menor controle. Né? Então, um objetivo era mostrar a importância dessas unidades de conservação, porque elas são importantes para todos. O objetivo principal do projeto seria, então, levar essa informação até a comunidade. Né? Bom, o e... um próprio nome já, já diz isso. Isso, né? Né? Mas... conhecer a unidade de conservação. Então, é, os, os Como é que vocês vetos, definem né? a unidade de conservação onde vocês vão, enfim, atuar? Ah, sim. É, a gente busca por questões, a gente tem desde a unidade de conservação com mais problemas com a sociedade, até menos problemas, até aquelas que já estão totalmente consolidadas com a questão fundiária resolvida, até umas menos. Então... O grupo discute, vê as possibilidades, a gente visitou diferentes unidades de conservação, ainda era o... eu não era o tutor na época que começou, era o professor Fernando Becker, do Departamento de Ecologia, e, e foi escolhido essa unidade onde o grupo já estava trabalhando, inclusive, com questões fundiárias, né, e foi que a gente foi escolhido. Tanto que a próxima que agora o grupo está trabalhando é o Parque Estadual de Itapuã, aqui bem pertinho de Porto Alegre, né, que também, então, até pela proximidade, por problemas diferentes, a gente escolheu. Existe, vocês têm um, um número, existe alguma estimativa de quantas unidades de conservação nós temos aqui no estado? É, não, algum... com certeza existe, eu não tenho esse número. Sim, eu... não, não quis não, não, é, acanhar, claro, é mas, é, claro, mas, é, né, mas são muitas, né? São, a gente tem várias, a gente não, não, não cobre o percentual de, de território que a gente gostaria de cobrir, então a gente tem mais unidades cobrindo a Mata Atlântica, extensões maiores, então desde, desde unidades que são federais... Né? como, por exemplo, os, os parques da, da região dos, dos Cânion, dos Aparas da Serra, até várias unidades estaduais e a gente tem também unidades municipais. É, e também unidades que são particulares, né? as RPPNs são um tipo de unidade de, de, de particular. Mas, por exemplo, o Pampa tem uma cobertura muito pequena, menos de 1% da cobertura da área de Pampa do Rio Grande do Sul. E é o único estado no Brasil onde a gente tem esse bioma tá coberto por unidades de conservação. Então, a gente tem... Um lado, a gente tem várias unidades, mas a gente não tem uma cobertura adequada e em alguns biomas, por exemplo, a gente não tem uma cobertura também que não é, está longe do adequado, né? O panorama que vocês enxergam das unidades que vocês já visitaram, ele preocupa em certa medida? Uh, houve algum tipo de melhora nos últimos anos? Como é que tu avalia isso esse, esse, essa situação atual aqui no estado? Sim. Ah, Vicente, acho que a gente teve as duas coisas, né? Em, a gente teve um, um momento que a gente estava com mais dinheiro, o país estava com mais dinheiro, estava com mais investimentos. É, é, o ICMBio, por exemplo, as, na, no nível federal, teve um aumento do, do pessoal, de investimentos, mas, por outro lado, a gente, mesmo com tudo isso, a gente não conseguiu resolver vários problemas de, é, fundiários de várias unidades, ou seja, a, pessoas que continuam tendo a terra é, deveriam ter sido desapropriados há vários anos e não tem. Isso gera um conflito constante. Né? Então, esse é um exemplo de coisas que não melhorou. Ou vem melhorando em algumas, algumas unidades, por exemplo, parte de tapeva vem melhorando em alguns outros, mas é, é bem mais lento do que eu acho que seria necessário. E, obviamente, que atualmente com falta de dinheiro em todos os níveis, isso é um problema. né a unidade de conservação ela, ela demanda dinheiro para sua manutenção, para para divulgação, para manutenção da qualidade. Então, quem já visitou algumas das nossas unidades de conservação, é, por exemplo, o Parque de Itapuã, é, eles mesmos reconhecem que falta, por exemplo, sinalização, falta uma série de coisas que demanda dinheiro, demanda investimento, né? É um, é um bem de todos, seria, é muito importante, mas ele precisa ser, ser mantido. Como é que tem sido o impacto nos alunos, na formação deles? Porque conhecer unidades de conservação, que é uma coisa que, que muitas vezes as pessoas não têm a informação completa, inclusive, tu falaste dentro uhum. do próprio curso, como é que tem sido o impacto para esses alunos? O que, é que tem enriquecido no currículo deles? Como é que eles têm recebido esse projeto, o envolvimento deles, enfim, Márcio? Sim. É, eu diria que para o, para o, para o tutor, né, para o coordenador do PET, o tutor, eu, o, talvez a, a parte que... Mais importante para a gente como tutor foi o ganho dos alunos e a gente acha que foi realmente muito grande. O, os, os programas PET, né eles eles permitem que a gente trabalhe tanto com pesquisa, ensino e extensão, então ele é bastante rico nessa, nas possibilidades especialmente no nosso PET, a gente é, trabalha com muita autonomia dos alunos, eles têm muita muita autonomia para discutir, escolher os assuntos, eles criaram essa esse esse projeto que eles que bolaram essa ação, a gente trabalha como um facilitador e, então, a gente tem certeza que foi, foi muito enriquecedor para eles, assim, tanto para o curso, mas, claro, obviamente para os outros que estiverem envolvidos e não só pela questão do, do, do retorno que eles aprenderam com a unidade de conservação, com isso, mas a gente ficou muito feliz que eles usaram como ferramenta principal na divulgação um audiovisual que é uma ferramenta que a gente não está acostumado a usar dentro do curso de Ciências Biológicas, por exemplo. Eu né? ia perguntar justamente como é que se faz essa difusão da informação. Justamente. Então, é, uma coisa que eu acho que foi muito importante foi uma inovação. Então, obviamente, audiovisual não é uma inovação para quem trabalha com isso, mas para é, um curso de Ciências Biológicas, onde a gente normalmente trabalha com linguagens mais técnicas... É... Passar informação para a sociedade, ou seja, realmente fazer extensão, fazer sair fora, é um desafio. A gente tem que mudar uma linguagem. E acho que essa mudança de linguagem foi muito importante para eles. Não só falar para explicar que precisa ser explicado. Eles tiveram que pesquisar muito, não no sentido de pesquisa que a gente vai publicar, mas no sentido de pesquisa para conhecer a situação da unidade, para contatar as pessoas que tinham informação sobre a biodiversidade, sobre a história da, universidade, da, da, da unidade. Isso foi muito rico. E eles tiveram que aprender a falar uma linguagem completamente diferente, da, que era o audiovisual e geraram um documentário né, que, foi, que foi, foi premiado no Salão de Extensão, mas que também foi escolhido numa seleção do Ministério do Meio Ambiente na Círculo de Tela Verde onde diferentes é, vídeos, né, audiovisuais são, são enviados para concorrer e são selecionados para ser distribuídos para o Brasil inteiro para ser, serem vistos. Então, eles ficaram muito felizes com o resultado e a gente ficou muito feliz com o resultado, porque é, em termos pedagógicos eu acredito que foi fantástico. Eles, eles fizeram pesquisa, eles estavam preocupados com a extensão e levar para fora da universidade. Eles contribuíram com a unidade de conservação porque a unidade deu muito, muito apoio porque justamente percebeu que aquilo era muito importante para ela, para divulgar para a sociedade da, da região de todo o estado, né, o que é aquela unidade de conservação e eles usaram uma ferramenta nova, né? bem inovadora então foi muito bom, a gente acredita que foi uma ferramenta incrível. Vocês recebem alunos de comunicação também no projeto? É, o, o, o projeto PET ele, ele é um, um projeto cursos, então ele só recebe alunos do curso de ciências biológicas, ele não pode receber alunos de fora, mas o, o, a gente tem 16 PETs na universidade né? e eles se reúnem praticamente, uma vez por mês a gente se reúne então uma das coisas que a gente tem discutido muito é a interação entre os PETs justamente para trocar eles, eles interagem com o patch, por exemplo, Comunicação, outros patchs, patch de... de computação e a gente recentemente tem conversado bastante com a, a TV da universidade, que fez uma reportagem sobre o PET e inclusive ficou interessado em talvez a gente ter uma, uma parceria maior. Então foi interessante porque para a gente aquela linguagem visual era muito diferente, né? E uma preocupação que eles tinham era, ah, mas a gente não sabe fazer. Eu falei, bom, não vamos fazer, a gente não está fazendo um documentário pensando com quem faz documentários e que tem toda uma construção diferente, a gente está fazendo o contrário. A, a forma de audiovisual vai ser a nossa nossa forma de comunicação e a gente acha que foi eles se servem muito bem nesse, nesse processo, né? Teve muitas visualizações, tanto que foi selecionado, né, para circuito Tela Verde para divulgar essa, essa atividade. Essa difusão ela ocorre aonde vocês vão até escolas, vocês colocam na internet, como é que ela como é que ela atinge o público? É logo que ele foi foi produzido esse documentário, os alunos é, levaram a atualidade de conservação, ele foi ele foi divulgado lá na cidade, né? foi feito evento para divulgar lá, e ele está disponível na, no YouTube do, do, né, do PET, mas o interessante é que ele, ele, ele fez realmente o que a gente gostaria que ele fez, ele, ele, ele criou vida, porque na verdade a própria Andrade de ela queria muito aquilo, e ela assumiu para ela, e eles estão usando aquilo para divulgar em escolas, eles estão usando, então é, não foi só algo que ficou limitado à nossa capacidade de, de divulgação, é, porque a gente tem... Teria uma capacidade de limitada dos alunos estar o tempo inteiro indo, por exemplo, para próximo né, da unidade de conservação, mas a própria unidade de conservação assumiu aquilo como um uma meio de divulgação da sua, da sua unidade. Então isso seguiu vida própria, aí, né? a própria unidade está usando como um elemento de educação ambiental para né, fazer propaganda do que é aquela unidade, da importância dela. Muito bem, Márcio Borges Martins, professor do Departamento de Zoologia da URGS, um dos responsáveis, coordenador do CUC, Conhecendo Unidades de Conservação. Obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco e parabéns pelo trabalho de vocês, aí por toda essa divulgação das unidades de conservação e esse conhecimento desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Bom, muito obrigado, Vicente, muito obrigado pelo convite. E só para encerrar, eu gostaria de, de dizer que é, realmente o mérito disso são dos alunos que estiveram envolvidos, é, foi muito... É Bonito ver ah, o envolvimento deles desde a concepção, da criação e desenvolvimento disso, então realmente o mérito é, é deles e a gente está ali só como é, auxiliando né, eu, o, o tutor, o Fernando Becker, que tá, era o tutor antes de mim, então realmente a gente se sente mais como um, um facilitador e eles estão de parabéns por isso. Muito bem, vamos agora às notícias da extensão.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 Para mais informações, acesse o site www.urgs.br barra salão de extensão. O edital do projeto Som no Salão 2018 está aberto até o dia 3 de agosto. Serão selecionados quatro projetos que apresentem trabalhos musicais autorais de origem brasileira. As inscrições podem ser feitas diretamente no site do projeto www.urgs.br barra som no salão. As apresentações ocorrem nos dias 24 de outubro, 7 e 14 de novembro e 5 de dezembro, no Salão de Atos da URGS. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3308-3066 ou pelo e-mail somnosalão Extensão em Foco tem produção de Bibiana Dávila, apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem.